Isso, olha só. Então esse é o rio Mel, eu vim lá do outro lado. Eu acho que eu já fiz uns dois quilômetros de pé descalço. A ponte Pêncil e aqui a continuação do rio Mel que vai é, desaguar no rio Uruguai. E eu no meio da ponte, no meio da vida, sendo desafiado. Sendo desafiado. Mas tenha coragem, crie essa atmosfera